A gente começou pequeno, assim, e, e agora a gente tem uma perspectiva muito grande. Verdade é assim, nós começamos como uma brincadeira, né? Ah, a chácara tem que se pagar. E aí meu marido falou, ah, então vamos vender os ovos, porque já tinha as galinhas. E aí, a gente, eu postei no WhatsApp, e aí choveu de gente querendo comprar, e não tinha ovo para tanta gente. Eu falei, nossa, então é esse o nosso negócio, é esse o caminho. Aí nós procuramos o Sebrae, deu todo o amparo, né? É, colocou a gente num grupo de agricultura familiar, e nós estamos nesse processo, então, de orgânico. Porque os clientes, é, eu sinto que eles estão procurando alimentos saudáveis. Né? E o fato de a gente falar que faz parte de um grupo que foi criado pelo SEBRAE, que tem esse, esse amparo né, do SEBRAE, já passa uma seriedade. Então, hoje a gente vem falar de uma questão muito importante, que é a sustentabilidade no campo. Né? Não adianta usar todos os recursos né, existentes na terra e no futuro a gente não ter um lugar produtivo e capaz de manter a qualidade do produto, né? a quantidade de produção e isso... Os nossos atendimentos sobre a questão da sustentabilidade, do manejo correto do solo, ajudam na questão de se fazer né, sempre uma boa produtividade, um bom manejo né, e com certeza uma agregação de valor ao produto. Os pontos positivos da questão da sustentabilidade é que a sua terra, que é um grande patrimônio também, ela com o manejo sustentável, ela com certeza, ela sempre vai ficar produtiva e ela sempre vai valer mais. Que a nossa ideia aqui é exatamente a galinha se sentir bem, né? O nosso objetivo é deixar a galinha o mais tranquila possível, sem estresse, né? Então eu trato de manhã e aí eu já trato de manhã, Aí já solto todas elas, elas já ficam soltas, pastando, tudo natural. Então isso aí é muito, é muito importante para a nossa saúde. Então isso aqui é o, é o fator principal, abriu o horizonte. né? Foi uma coisa assim, é como se você tivesse é, começado a enxergar agora, sabe, as coisas. Então o Sebrae é muito importante, é um, é um, é um, o pessoal dá todo o apoio para você, a gente tem um respaldo muito grande porque você começa a fazer os projetos, começa a analisar as coisas e o, e, e o Sebrae, nesse ponto, é, é fantástico, cara, é assim, é, é imprescindível, né? Quem quiser abrir alguma coisa tem que procurar o Sebrae, porque lá você encontra todos os respaldos, tudo, tudo para você poder crescer como empresa, né? É muito importante. Para o Sebrae São Paulo trabalhar a sustentabilidade é trabalhar o futuro do pequeno produtor rural, né? É fazer com que ele pense cada vez mais na possibilidade da agregação de valor com o menor custo de produção possível. E é isso que o Manejo Sustentável pratica, a produção com menor custo. Aqui a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, né? uma certificação por auditoria. Os produtos são diferenciados mesmo. Né? Por manter essa certificação, a gente acredita que temos que fazer isso com os produtos. Né? É, torná-los mais saudáveis possíveis. O pessoal tem buscado cada vez mais né? o produto natural, orgânico, então a, a demanda para isso, para esses produtos, está é, crescendo muito. A gente manter a 100% natural, esse é o grande X da questão.